Tropa, ao todo, sete torres de transmissão já foram derrubadas nessa última semana por todo o Brasil Sem nenhuma menção da mídia podre Isso levanta diversas questões, fora o fato em si Mas, primeiro eu queria mostrar aqui para vocês, aqui no Google News É só pesquisar sete torres de energia Ou torres de energia E você irá ver que a última notícia era de seis dias atrás. Eu falo isso porque faz alguns dias que eu estou recebendo no meu Twitter mensagens de pessoas compartilhando sites que eu nunca tinha visto na vida de notícias, né? tem lá o Trombeta News, nunca vi na vida, e esses sites estavam dizendo que já haviam torres sendo derrubadas. E os mesmos apontavam para o fato de que a mídia estava se calando. Agora... Uma hora que sai em todos os sites e começa a sair aqui, por exemplo, na Folha de São Paulo, aí, de repente, bateu no ventilador e vai para todo mundo, não é mesmo? Essa porcaria. E aí temos aqui, oficial, sobe para 7 o número de suspeitas de vandalismo em linhas de transmissão de energia. Hum, por que vandalismo? Por que esse termo? Não era terrorismo? Já estão mudando? Ora, antes de continuar e a gente chavar o que está acontecendo aqui, é muito importante que eu volte a repetir que eu sou completamente contra atos antidemocráticos, golpistas ou de natureza violenta. Quando eu repetia isso em cada vídeo que eu gravava, algumas pessoas até zombavam. Aí sai lá uma matéria na mídia podre falando, olha lá, bolsonaristas que apoiaram o ato de 8 de, de, de, de, de janeiro e colocam o meu nome junto e falam assim, ele disse que falou que é contra atos antidemocráticos. What? Imagina se eu não tivesse falado, se eu não tava onde agora? Também um dos censurados, um dos calados, quando a gente avisou por mais de dois meses, que essa história de pressionar senadores e deputados iria gerar um Capitólio Piniquim, Cadê? A PF não ouviu, Alexandre de Moraes não ouviu, Dino não ouviu, Lula não ouviu. Cadê? Ninguém. A gente é retardado aqui tá sendo investigado à toa, pelo jeito. Se tem uma pessoa que está investigada, um bolsonarista, avisando por dois meses que isso ia acontecer o mínimo que tinha que ter dado era atenção e quando o pós-fato aconteceu o mínimo que tinha que ter feito novamente era falar oh, como é que esse cara sabia mas óbvio todo mundo viu vocês fomentando essas manifestações e aí tem a tal direita que nunca foi muito inteligente como o próprio o próprio bolsonaro dizia né direita burra uma ala aí das pessoas que falam não esqueçam os militares não tem que pressionar o congresso pressionar o congresso aí o povo vai lá e pressiona de forma mais burra possível eu tenho vou falar de infiltrados nesse vídeo mas obviamente teve pessoas incitando isso e as investigações vão mostrar quem foram os incitadores mas o que nós estamos vendo aqui é uma completa escalada disso tudo. E por que o silêncio até agora? Será que condizia com uma narrativa? Primeiro a gente tem que entender tudo o que está acontecendo, tá? porque não é uma coisa comum. Chegou a 7 o número de ocorrências suspeitas de vandalismo em torres de transmissão de energia no país. A última foi verificada neste sábado, 14, em linha, de em linha que transporta energia das hidrelétricas do Rio Madeira em Rondônia para a região sudeste. Então imaginem o seguinte, ninguém está te contando nada, você não sabe de nada e de repente acaba a luz na sua casa. Ah, como é que você vai ficar sabendo? Bom, o sudeste inteiro acabou a luz, e a gente não sabe porquê, porque essa mídia podre, como sempre, não faz questão de alertar nada do que vai acontecer, certo? Ou pelo menos está acontecendo, não é mesmo? Já seria o suficiente... Mas isso daqui, novamente, eu não sei de quem tá fazendo, eu não sei que é essa porcaria, mas eu não tenho nada a ver com isso. E ninguém de bem tem a ver alguma coisa com isso. Parem de tentar colocar conta em todo mundo. Isso daqui, até onde eu sei, pode ser de fanatismos mesmo, de extremista mesmo, de terrorista mesmo. Não, não se deve atacar a nossa própria nação. Isso daqui passa de qualquer limite concebível, troca. Por favor, se tem alguém que sabe alguma coisa que está acontecendo, cabe a nós impedir, velho. porque não vai ser a PF, não vai ser o STF, não vai ser Dino, nenhum, Múcio, nenhum desses canalhas estão sequer preocupados. Eles querem mesmo que acabe a luz, assim eles têm mais justificativa ainda para prender mais gente e calar mais pessoas. Então, pelo amor de Deus, alguém tem que fazer alguma coisa. E aí... Temos aqui o fato de que eles estão trazendo isso para agora, né? Não falaram antes. Vejam, isso daqui não é isolado. Diante do crescimento dos casos, os Ministérios de, de Minas e Energia e da Justiça se uniram nesta segunda 16 para debater o assunto. Então, assim, tropa, já teve a porcaria lá do dia 8, certo? Já aconteceu o desastre todo, que a culpa é claramente somente só da direita, não dos responsáveis pela segurança do mesmo local. Certo? Agora... What? Como é que vocês podem estar falando disso só segunda-feira? Tá acontecendo há uma semana essa porcaria? A intenção é clara novamente. Ah, deixa eles derrubarem torres de energia. Se é que realmente é algum fanático extremista, tia do Zap lá. Imagina, tia do Zap lá derrubando torres de transmissão. eu não consigo conceber uma bosta dessa. Mas aqui, agora eles vão debater o assunto. Vamos debater o que a gente faz para... Depois para prender mais pessoas, não tem nada a ver com o fato em si. Eles pediram aos governos de Rondônia, Paraná e São Paulo, estados onde foram registradas as ocorrências, adoção de medidas preventivas e investigações. Então vejam aqui, olha, é muita gente em muito lugar para ter uma coisa dessa ninguém está sabendo. Tem São Paulo. Onde mais tem? Meu Deus, Rondônia e Paraná são três estados. E quem que viajou tanto tempo e tanto, tão longe? Isso daqui é de alguém que tem completa noção de como funciona o nosso sistema de energia. Isso vai muito além de uma tia do Zap. Isso vai muito além de um cara que estava ali em Brasília e resolveu subir em cima lá do Congresso e agora vai ser taxado de criminoso pro resto da vida. Vai ficar 15 anos preso num país onde ninguém fica preso. Agora, isso daqui, cara. Isso daqui é um outro nível. Isso daqui é coisa de filme, de ficção, mano. Estão quebrando torres de, de energia 7. E agora só que estão percebendo, não é possível. Tem aqui, olha. Como é pra você ver. Começou 8 de janeiro. Queda da torre em Cujubim, Rondônia. Aí tem Rolim de Moura, um dia depois. Queda de torre também. E aí no mesmo dia, o que? Que a pessoa viajou de avião? Foi? Foi lá... De avião para o Paraná? Isso aqui não é possível, tropa. Isso aqui não é possível. No mesmo dia também, outra queda de torre. Em Medianeira, no Paraná. Aí vamos lá para dia 12. Em Palmital, São Paulo. Vandalismo sem queda de torre. Rio das Pedras, SP. Vandalismo sem quebra sem queda de torre. né Tupacim. Tupancim. 13 de janeiro. Vandalismo sem queda de torre. Vilhena. Queda de torre. Então assim, quantas torres tem que ser derrubada para ir aí, aí no dia... Aqui, isso aconteceu no dia 14. Aí no dia... Aí, dia 17, 17 agora que eu tô gravando, os caras resolvem tocar nas notícias. Por quê? Será que era medo disso primeiro se espalhar? De mais pessoas falar, ah não, já que a gente não conseguiu tomar o congresso, vamos destruir torres de energia. Para de ser burro, caramba. Para de ser tardado, não é assim que se faz alguma greve geral. Não é tirando, não é causando literalmente terrorismo, que a partir do momento que você acabou com a luz de tudo, você acabou com a luz de hospital, você acabou com a luz de escola, com a luz de faculdade, a luz do trânsito, vai ter roubo acontecendo. Isso aqui é de quem quer realmente criar o caos. E aí a gente se pergunta, será que o 8 de janeiro ali foi apenas o início? Foi apenas uma estratégia para um começo de uma série de eventos que vai culminar na maior perseguição e a população vendo uma coisa dessa? Falando, ah, não, quebrou o relógio. Agora estão quebrando a minha casa, estão quebrando a minha energia. Prende todos esses bolsonaristas. Prende todo mundo que... Prende o próprio Bolsonaro. É esse o objetivo. Não é, não é parar os as, as negócios de serem... Não, não. É impedir que o Bolsonaro continue candidato. Isso é óbvio. Já estão pedindo isso, tá? Tá? É, diz aqui, as suspeitas de vandalismo de torres de transmissão começaram após o ataque de bolsonaristas ao Congresso, ao Palácio do Planalto e ao STF no, dia, no último dia 8. Ah, mesma história, velho. Vocês esperam o quê? Estão repetindo o mesmo filme, certo? Então se acabar a energia aí na sua goma, na sua house, você já está sabendo por porquê. Mas não foi através da Globo, não. Porque eles não têm nenhum interesse em te informar isso. Eles querem que o caos, na noite para o dia, se acabar a luz. Eles... Porque mil, dez mil pessoas que talvez vejam esse vídeo vão ficar sabendo. Agora, e o resto das milhões de pessoas que tem no Sudeste? Das dezenas de milhões. Não teve uma pessoa informando, cara? Agora só sai na folha que uma coisa dessa está acontecendo. Ah, esse daqui é muito absurdo para mim, cara. É muito sem noção, certo? Por último, né, temos o Carnê do Enzo. Para participar, basta entrar no link, escolher os seus números e né, preencher com seus dados. E você tem ali o um Pix para participar. Já estamos aí rumo às 450 rifas compradas. Muito obrigado pelo seu apoio. Assim que terminar todas, a gente já faz o quinto sorteio. E até a próxima. Tchau, tchau.